E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, tia, o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima HD. Tamo junto, é nóis, Então bora lá assistir o vídeo. Caso de família, pera, tá ligado, Você pra mim. Uh, hoje eu mato esse cara, eu deixo ele com febre. Uh. Caso de família, cê tá ligado pra mim, você é um verme? Você rimando com esse blochat é mais chato que a tiazinha, top Oh. Então pera, pera, mano, você é freguês Benço vocês, uma das três Acho que é todo mês Quanto é fraco toma eu ômega 3 Quanto é fraco, toma eu ômega 3 Se quiser, mano, eu peço vocês Cê não gostou, mas Foda-se, vem Foda-se, oh, oh, na verdade Você se assim, oh, oh Acho que eu digo, tô, ah não É que eu tô na batalha, eu dou um o show, não Ai, pera, eu tô dando uma aula de flow. Então. Na verdade, você se prepara É que eu tenho caminhada A sola do boot no meio da cara é o de Na verdade eu te pido Vou te chamar de tapete Sabe por que é o pra cacete Você fazendo um flow É tipo a tiazinha do Estranho. Então toma um óleo de peixe Aham. Rima igual a minha, eu não entendi. Mas beleza né, mano? Sabia, esse é o raciocínio. Mas eu vou te matando, né, meu mano? Na batalha, logo um latrocínio. Do seu flow eu sou intolerante. E o seu flow nem é laticínio. Tatuar tá Ana né, e quintão na minha cara. Vai que eu consigo até o patrocínio. Na verdade, no final das contas, você vai se fuder. Latrocínio, você é menino. No máximo, a é cara lá da Nessê. Mas tudo bem, faço RAP. Você disse que era de latrocínio. Cala a boca, tu não é bandido. Só rouba a pedrinha do condomínio. condomínio. Cê tá ligado que a rima é rara. Eu guardo pedrinha do condomínio, boto no mão se tem um chocolate na cara. Cê sabe, mano, cê fala até de tá vindo agora te amarra. Claro que eu sou menor da Nestré, porque na batalha é barras e barras. <risos> Mas rimando, essa é quem parte, É que eu sou negrinho, sensação. Eu que criar fábrica de chocolate. Bom. pega a visão, rima que é bom. Na verdade eu faço um som tem um dom, você fica até marrom bom. bom. Uh. <risos>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 Tentei, tudo bem, por isso que agora na batida é caô Reclama que no primeiro round eu que travei E você travou de novo, parece que o jogo virou hey! é ter de frente, esse daqui caldão Eu não desmereço o meu oponente. Conheço o seu corre, sei que você é bom Só que no final você não entende Por isso que agora na batida que você desacelera o seu colher é bom, mas o meu também. Cuidado que o gancho vem não onde você me espera. Ah, só que eu espero o um gancho de você. Eu espero uma rima boa. Ah, não esperar uma rima de você é igual tá em São Paulo e não esperar uma garoa. Sabe por quê? que eu falo de coração? Sabe por quê? que eu falo de salvação? Você veio querendo dar o um selinho no alva e vai acabar dando o um selinho no chão. Ah! Tá na minha rima, por isso eu sou inteligente Até que você não mente Toda vez que eu olho no olho eu sei que você sente Não, não, não, não, não, não Tá me entendendo, você é um cuzão, falou que era namorado Tá vendo como você é contraditório Agora nessa batida eu mostro que você tá errado Na que você pagou de relacionado Só no sagrado, não é merda da batalha do aldeia, porra da minha casa ah! Bom, Só que você sabe que nessa batida você nunca foi atleta Até porque o erro você não comenta Até porque quando eu rimo a que é, é completa Ele fala muito, só que você sabe que na minha batida na verdade eu sou concreta Você fala que é que fala mentira Então hoje eu tô pra matar todo esse falso profeta ah! Então bota a corda no pescoço e suicídio Pode infelizmente, na minha frente Você vai perceber que eu não rimo pro vídeo É uma rapaziada Eu só rimo pro sangue Eu me apresento Barreto Faço ele gritar bem antes da minha fã Só que você sabe que eu vou rimando Por isso que essa batida é suicida Até porque você sabe que Quando eu rimo aqui e eu faço um bagulho cada hora Quando eu rimo a Levice é divertida okay. Eu amato a bacona não pescoço Porque eu sou a única que pode tirar minha vida oh. E também é a única que pode recuperar Então Levice, eu não tô aqui pra mentir Eu tô pra te escutar Fala, eu não quero a volta do Barreto Não, parceiro, eu sou MC Essa não é minha volta É simplesmente o retorno quem sempre esteve aqui oh. Eu já falei que eu odeio essa contagem Porque eu prefiro contar as almas E não só contar os números E Barreto eu sei que você conta as palmas E eles são inúmeros É como números ou um versículo Eu me achava ridículo Hoje eu pego na mão a Bíblia sagrada, eu entendo os capítulos Porque na minha família eu sou o caçula Eu sempre fui o mais novo E só de lembrar disso o bagulho é louco dá até lágrima no rosto Hoje o caçula é o responsável por pagar Comida e por pagar o imposto, você Queria um pai, é o irmão mais novo Obrigado, assumiu esse posto Eu também agradeço Que você assumiu E também agradeço pelo preço que você pagou E você não sumiu Isso é verdade, sabe por que? Que quando eu rimo pai eu tô na trilha Hoje eu sou rei, tipo José Mas já fui o menor da minha família Eu já fui vendido como escravo Eu já fui a rosa, eu já fui o cravo Eu já fui tudo que você pensou que eu seria Por isso somente eu abro Sabe por que? Que quando eu rimo, eu prego a mão eu prego a paz, antes de ter uma bíblia na minha mão Eu tinha o alvo dos racionais E os racionais me ensinaram sobre o inferno mais do que a bíblia tá Dito. Lembra que eu falei que te coloca a batalha de rima No que não tava escrito contra você Por isso faz bonito sem José do Egito, sou João do Agito Como um pássaro, é o João de Barro Entendeu por que a gente voa bonito ah, A gente voa bonito e abre as asas Eu sou João de Barro Por isso eu sempre prendo algo valioso na minha casa Você tá me entendendo? Essa fita é de improvisação Racionais, me salvou com palavrão E tá ligado e não com ah, é, E não com oração Nunca vou salvar com decoração É como se eu fizesse um gol Batalha me salvou, foi comemoração Quando tava todo mundo gritando Quando tava toda aquela unção Eu não falava sobre sentimento Hoje eu falo no free do campeão <risos> Você sabe que eu gosto da minha frase, eu adoro o filho do campeão, o meu eu fiz na primeira fase Você tá me entendendo? Racionais me ensinou sobre amores Mano o ensinou sobre viver no inferno, ele me ensinou cores e valores oh. Cores e valores, dias e por isso eu faço tão bom Eu não vi o Jesus de calça verde, Mas vi o Mano Brown de moletom Eu vi o M. Cidade a Barreta Eu vi o Barreto com o cabelo crespo Quando eu percebi você rimando Algo mudou, não era mais o mesmo E de bom que você abriu o seu coração E ouviu cada rima que saía da boca Tudo de improvisação Isso não é uma célula Mas eu rimo pra desgraça Ei pastor, em igreja Olha o tamanho do culto na praça Esse é tocar o funk que é minha vertente. Ei. Que os moleque é desenrolado. Pois o funk nasceu lá na Tiradentes. Olha comigo, ah! só vai de nada. Sou tiradente, sou mão de nada, só que você perde, você é sensitiva, matei a vidente. Ei, então já sigo fazendo freestyle e pai nós de espanca. Eu pego, puxo a rima, na minha mente a planche, o W arranca. Falou de mãe de nada, eu tenho a mão santa, Ray a visão, levou e pra casa branca. <risos> Meu parceiro, tô vendo cê se esforçar e não tá rimando porra nenhuma uh -huh. Não sou o gi -Oh, mas vou te desmembrar igual o Exodia Cê falou que o funk é sua vertente, só ganha de mim se fizer uma paródia E uh -huh. mim do flow do funk antigo, porque veio da tiradente Mas não vê de você e o rap, eu trago comigo uh -huh. Aê. E agora, meu parceiro, na sua quebrada cê não tem nem noção da perda Falou que você é a mão lisa, ou mão leve, vai apoiar igual mão negra ah, uh -huh. Você já desfila, o funk te levou da pré-fase, porque cê lembra que cê foi mochila? Lá na leste que nós fez a dupla. Por isso mesmo que eu vou te explicar, tem mochila que serve de âncora, eu faço a rima pra me levantar. Aê, cê não sabe o futuro, se garante no seu e fala um monte do meu. Mano, sobre o passado para de ser burro, cuzão. Quem vive de passado é museu. E daí que você me encarregou? Na hora que nós mais precisou, você tinha que responder e cê bunda molou. E você que não fez nada, chegou na final e bunda molou primeira fase, se não fosse eu Na sua dupla, você não passava Ficava no quase, só que amigo Ele falou que o esforço não vale de nada O arrombado, esforço não vale de nada Fala isso pro melhor do mundo, Cristiano Ronaldo oh! assunto cê é frustrado, você quer falar que me carregou até a final pra chegar e tomar um sacode pro prado. Não é um o é um é um é um meu parceiro a gente desenrola, cê falou que eu não sou professor, de fato eu sou o um aluno da escola, por isso cê apanha agora, a ideia aqui é promissora, quem ouviu já escutou, com o aluno Lota 7 é o terror da professora. É. no nota 12. Destruindo bala, forma de conhecimento. Cela foi amassado no primeiro, segundo é o acréscimo em segundo tempo. Eu tô rimando alto, precisa a plateia pedir. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue.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 se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão o primeiro, sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar e vou ser o último a morrer. Eu vou pra eu sou, tá. eu sou o cruel. Não é Detroit TZ é da coronel, mas venho na aldeia e te deu um coronel. <risos> No você não tá brilhando na batalha, né? eu vi que você é opaco Enquanto eu sou bom, você é muito fraco Eu sou igual o Vinícius Júnior, eu faço gol e ele me chamo de macaco É, não sabe o detalhe, ficar ah, ali no vale ah, sabe o vacilão, passa a visão até em braile ah, É o Vinícius Júnior que só mete mala Tá vendo o seu caixão, vini em cima, baila, baila no Tu no caixão, você almeja Eu sou Vinicius em cima da sua inveja!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 Enquanto você é Brasil, tô sendo igual Marrocos Com huh? Marrocos, mas agora sabe que eu mato no trap yeah. Não perco o foco, me sinto tipo o Ziyech Agora você perde, você vai tomar um pau Eu sou tipo o Hakimi com efeito colateral oh! Não Que seja perto, vai é perder pra mim Porque na batida você é nerd Eu sou Carlos Alberto, seu dono instrumental Na esquerda ou na direita, a morte é unilateral oh!